Fala galera, sou o Haner e vamos falar mais um pouco de Fortnite neste vídeo, então já deixa aquele like e se inscreva no canal. Como sabemos, Fortnite é um jogo que fez muito sucesso e continua sendo jogado por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas e aí, o que podemos esperar do futuro do Fortnite? Fortnite continua sendo um dos jogos mais populares em todo o mundo. Mas isso não significa que a Epic Games possa se acomodar. Para manter o interesse dos jogadores, eles precisam continuar adicionando novos recursos e conteúdos ao jogo. Isso significa que podemos esperar novas temporadas do jogo, que geralmente apresentam novas skins, armas, veículos e modos de jogo emocionantes. O modo de jogo em primeira pessoa já está em teste, em breve já estará disponível para os jogadores, isso pode trazer mais fãs para dentro do game. O modo criativo do jogo também está em alta com novos recursos para os fãs do Fortnite que gosta de criar seus próprios mapas. A Epic Games pode incluir mais eventos sazonais, como já tem o Natal e o Halloween, pode incluir mais temas durante o ano com conteúdo temático exclusivo e desafios especiais. Outra coisa que podemos esperar do futuro do Fortnite é a expansão para outras plataformas. Atualmente, o jogo está disponível em consoles, PC e dispositivos móveis, mas com a evolução da tecnologia, podemos esperar que ele seja lançado em outras plataformas, como o Google Stadia, por exemplo. Além disso, podemos esperar que a Epic Games expanda o universo Fortnite para outras mídias. Eles já lançaram algumas histórias em quadrinhos, mas poderiam ir além, como uma série de TV ou um filme sobre o universo do jogo. No entanto, é importante lembrar que a Epic Games precisa equilibrar as necessidades dos jogadores com as suas próprias necessidades financeiras. O jogo é gratuito para jogar, mas eles precisam monetizá-lo de alguma forma para mantê-lo em funcionamento. Então, podemos esperar novas formas de monetização, e as skins exclusivas sempre serão lançadas como uma grande opção de monetização do game. Em resumo, o futuro do Fortnite parece promissor. Com a Epic Games trabalhando para manter o jogo fresco e emocionante, ao mesmo tempo em que equilibra a monetização com as necessidades dos jogadores. Curtiu saber sobre o futuro do Fortnite? Então não perca mais nenhuma novidade sobre o mundo dos jogos. Inscreva-se em nosso canal Runner Play e fique por dentro das tendências e inovações do universo gamer. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas expectativas sobre o futuro do Fortnite e compartilhe esse conteúdo com seus amigos gamers. Grande abraço e valeu!